Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é possível ganhar muito dinheiro tava tá? te provar aqui que é possível ganhar muito dinheiro através do Mercado Livre revendendo produtos digitais isso mesmo que você viu tá simplesmente com pouco investimento Olha só com pouco investimento você consegue aí faturar alto no Mercado Livre de 2 a 3 mil reais por mês facilmente claro que não é do dia para noite você precisa produzir conteúdo e esse conteúdo seria o quê? que tipo de conteúdo eu produzir é difícil produzir não não é difícil produzir muito fácil produzir esse tipo de conteúdo você consegue aí vender tá é, vamos lá então vou te mostrar aqui agora é, um, uma das modalidades eu vou fazer conteúdo é, semanalmente aqui então torno de, de dois a três vídeos por semana tá ok nesse tipo de nicho para para que, que esse tipo de conteúdo chega a mais pessoas Tá? porque tem gente que tem dificuldade de produzir site, tem, tem dificuldade de, de gravar canal, de gravar vídeo e nesse sistema aqui de trabalho, tá? no marketing digital, você consegue facilmente produzir esse tipo de conteúdo e de fato vender, tá? isso aqui eu vou te mostrar, aqui, vou te provar, então só como se você ainda não é inscrito não sei de que forma você chegou aqui no canal, já não perde tempo, se inscreve no canal deixa seu comentário aí para apoiar e dá aquele joinha no vídeo, que é para fortalecer o canal tá? vamos lá então, para que esse vídeo não fique muito longo vou te mostrar aqui como que é possível você faturar aí de dois a três mil reais por mês facilmente revendendo produtos digitais no Mercado Livre, tá? Vamos lá então. Olha só, fiz uma pesquisa aqui agora, coloquei aqui é kit, tá? Você pode colocar até assim, é, kit de kit, kit de moldes de, de moldes, tá? É uma, uma sacada aqui é você especificar pelo item. Um exemplo aqui, coloquei é kit, é aqui tem kit 400 moldes, é de modelagem. É, de roupas feminina, masculina, infantil e pets, tá? Então apareceu esse produto aqui, claro que eu posso detalhar, eu posso isso aqui, eu posso mensurar aqui, fazer um exemplo, colocar só de roupa masculina, de roupa infantil, para pet e com isso, facilmente é, é, encontrar uma infinidade de conteúdo. O legal disso tudo aqui é que você consegue, um exemplo, ter acesso a um produto como esse aqui, mas você paga R$ 9,90. Como você pode ver, nesse kit aqui, ele está me oferecendo quatro produtos. É, roupa masculina, roupa feminina, aliás, três produtos roupa roupa infantil roupa masculina roupa feminina e de peste tá na verdade são quatro e quatro produtos através desse produto aqui eu consigo fazer quatro produtos tá quatro produtos aí ah, lembrando tá que se você ainda não faz parte do nosso da nossa área de membro de tipo, com faturador 2 a 3 mil com o mercado o produto digital aqui abaixo desse vídeo tem um link que cara lá é show de bola já tem área de membro, já tem muito aluno lá dentro e você consegue entender como que a gente consegue fazer essa estratégia e tá faturando aqui através do livre, tá? Sem muita enrolação, lembrando que o link tá na descrição do vídeo, tá logo abaixo no primeiro comentário. Vou dar uma olhadinha aqui nesse produto, só pra você ter ideia o quanto que é possível faturar. Olha só, reverendo esse produto aqui, o dono dessa loja aqui, não sei quem é o dono, tá? Eu tenho a minha loja aqui, que eu não quero colocar a minha loja aqui... É... Não quero colocar minha loja aqui para expor aqui no, no canal, mas está aqui eu vou dar um exemplo aqui, vou dar dois exemplos aqui de loja, vem revendendo esses produtos para você ver que de fato dá para dinheiro. Tá? Se a gente pegar aqui a calculadora agora, olha só, vamos colocar aqui a calculadora deixa eu pegar aqui a calculadora, olha só, então gente, aqui já fez 608 venda vezes 9. Então se não é colocar aqui ó, é 608 vezes 9,59 Vou colocar aqui a Deixa eu só corrigir aqui, 9,59. Então, a pessoa já fez aqui R$ reais simplesmente reverendo esse produto aqui, tá? Olha só, só com esse, eu, gente, eu tô falando só de um tipo de produto. Eu vou fazer diversos vídeos, tá? para você entender o poder disso aqui, provavelmente de dois a três vídeos por semana, depende do tempo. Olha só, então, só nesse produto aqui, essa pessoa já fez o que? Já fez. R$ 5.830,00, revenido para outro mercado livre, tá? A gente pegar aqui agora, descer aqui abaixo agora, essa pessoa fez nos últimos 60 dias, é, 159 vendas, colocando uma média aí de 75 vendas por mês, tá? Ok? Nós então, vai é colocar 75 vezes é, esse valor, vamos colocar aqui, então ele está tendo uma média aí de 700 e pouco reais por mês, tá? Lembrando que essa conta, mas só que acontece, pegar essa conta, só que às vezes é uma conta que está começando. Vamos colocar aqui, ele fez 165 vendas aqui, só que o Mercado Livre, não sei se vocês sabem, mas ele é meio bugado em relação a essas datas aqui, tá? Mas se não é colocar aqui, vamos olhar a loja dessa pessoa, dessa pessoa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa pessoa tem aqui um total de... Um total de... Cadê, cadê? Deixa eu ver. Vamos ver todos os anúncios dele. Então essa pessoa tem um total de 15 anúncios. Olha só, 15 anúncios. Cara, é muito top isso aqui. Essa estratégia é muito top, tá? Olha só, tudo molde de roupa e é o mesmo produto, tá? Simplesmente o mesmo produto ele tá reivindicando aqui. Só acho que vamos ver aqui, O mesmo produto, tem um... Praticamente o mesmo produto, você só fez algumas alterações. Como tem um bônus, ele pode complementar com um bônus. É, ele pode complementar com bônus ou ele comprar outro pacote e complementar. Um exemplo, pode pegar um pacote aqui de 400... E pegar o pacote de 300 e fazer um, um pacote de 800 produtos, tá? E com isso, patroar ainda mais. é tá? como você pode ver aqui, ó, vamos abrir os anúncios dele aqui. A gente tá uma olhadinha aqui. Tá? vamos pegar, vamos abrir. Gente, é o mesmo anúncio isso aqui, tá? Olha só, é o mesmo anúncio, é só duplicar, tá? Ok? Olha só, é nesse, nesse, nesse anúncio aqui ele vendeu 608, né? Que nós tava vendo agora há pouco. Nesse outro aqui ele já vendeu 7, só duplicando o anúncio. Nesse, vamos pegar mais outro aqui. Olha aqui, é, é o mesmo produto isso aqui, Tá? Lembra que eu falei para você de separar? Olha só, ele separou. Olha aqui, ele está vendendo aqui a 10. E tem uma variedade, ele vende tudo quanto é ó, O mesmo aqui, ó, só que só tá, já está separado. Aqui ele já vendeu 3 produtos. Aqui ele vendeu um E é o mesmo produto. E aqui já vendeu dois, ou seja quanto mais anúncio você tem José eu vou pagar por esses anúncios não você vai pagar a taxa do Mercado Livre depois que você vende você não vai pagar nada por enquanto para vender que você não vai gastar um centavo vendendo Mercado Livre o que você vai fazer simplesmente é o que é quando você faz uma venda você paga a taxa do Mercado Livre tá Dá um outra exemplo aqui ó é, cadê é essa aqui que nós tava vendo aqui tá esse aqui foi o que você foi que nós viu agora há pouco ou seja simplesmente revendendo isso aqui gente isso é uma das contas isso é uma um, uma das formas de trabalhar tá tá falando de um kit de modem, tá? Mas imagina as possibilidades de conteúdo que tem para você vender digital no Mercado Livre. Por isso que é importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou trazer esse conteúdo para você ver na prática, tá? Na prática aqui, sem enrolação, para que você, de fato, né, possa aí faturar é, uma renda extra através da internet aqui no Mercado Livre, beleza? Eu vou ficando por aqui, já deu para mostrar para você como é de fato faturar, aí, como que essa pessoa fatura aí reais revendendo um único produto, revendendo o mesmo produto. Tá para você ter ideia, revendendo o mesmo produto. Lembrando que não está falando de um anúncio só. Se a pessoa tem 20 e poucos anúncios, você imagina o quanto que ele já não fez aqui. Para você ter ideia, tá? Imagina o quanto que ele já vendeu aqui nessa conta. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui.